Agora que a gente já falou de formatação, a gente pode falar de arquivos. Na verdade, a gente já podia falar antes, mas agora fica mais legal. Por quê? Porque agora a gente já sabe escrever é, valores de maneira formatada. Okay? Qual que é a vantagem, qual que é a necessidade ou vantagem de a gente usar arquivos? Muitas vezes a gente tem um resultado de um cálculo e a gente quer armazenar o resultado desse cálculo. E aí, é muito mais fácil a gente já ter o programa escrever um arquivo do que pegar a saída, copiar e colar num arquivo de texto. Então, é, aqui eu tenho um, um, um programa bastante, bastante simples, em que eu tenho um valor inicial, um valor final para um laço, que é esse laço aqui que vocês estão vendo, né? da linha 16 à linha 19, e... Esse, nesse la, esse laço aqui vai calcular os valores da função e elevado a x. Okay? Então, é, para abrir um arquivo no Fortran, e isso é uma coisa que é por uma questão de compatibilidade com versões anteriores do Fortran, a gente tem que atribuir uma unidade ao nosso arquivo. Tá? É, depois a gente tem que dar um nome para o nosso arquivo. E a gente, em princípio, tem que dizer qual é o estado desse nosso arquivo. Né? A gente vai ter, basicamente, três estados de arquivo. Né? Novo, que é no caso de o um arquivo não existir. É, a gente vai ter o estado antigo, velho. Tá? No caso, ele já existe. E a gente vai ter um que é unknown desconhecido, ou seja, não sei se esse arquivo existe. Tá? Então, se o, se o estado do arquivo for, for novo, ele vai, ele vai abrir o arquivo e vai abrir já para escrita. Se o estado for old, ele abre, pra, ele abre o, o arquivo que já existe. Se o arquivo não existir, ele vai reclamar que não existe. Tá, e vai, vai parar o, o código com um erro. E vai abrir para leitura. A gente pode modificar isso daqui com um outro atributo daqui de dentro, que é o action. E aí o action pode ser read ou write. Tá? Então read é o default. E ele pode também, e você pode também abrir com o estado de write. E aí ele vai escrever, ele vai escrever no arquivo. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre sobre arquivos. Tem várias referências online que vocês podem pegar para para arquivo. A gente está só no mais básico aqui necessário para a gente poder partir para a parte de métodos numéricos. Então, eu vou deixar desse jeito aqui, meu arquivo não existe, então ele é ele é estado new, e aqui eu escrevo o começo da minha tabela. Ponto, abscissa, ordenada, e aí um, um tracinho para separar aqui a tabela e os dados. Okay? É, e aí vem o meu laço, né? e vai de inicial a final, ou seja, vai de 0 a 10, se eu multiplicar esse número, por se eu transformar esse número em real e multiplicar por 0.5, eu tenho, então, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 e por aí vai. E aqui eu escrevo os dados. I okay? é um inteiro. Então, eu uso eu uso um, um i 3 primeiro eu estou colocando aqui dois espaços depois estou colocando um inteiro de três uh, com três casas três uh, três dígitos depois cinco espaços para justamente é, para justamente fazer é, deixar alinhado mais ou menos com a minha tabela depois eu escrevo a, a, a abscissa né e aí para abscissa eu estou usando um real de 9 caracteres, sendo que 1 um é o ponto e 5 são para casa decimal. Uh, tem que. Aí boto mais 5 espaços e escrevo a minha, a minha função exp de x como um real de 15, de 15, 15 dígitos, 15 caracteres, sendo que 1. Um, 1 tá um é, é, é o ponto decimal e 9 são as casas decimais. Então, esse, esse real aqui tem 5 cinco, tem cinco dígitos para a parte inteira da função. Tá? E uma vez que eu... Então, lembra, primeiro eu tenho que abrir o meu arquivo, aí eu posso começar a escrever. Depois que eu terminei tudo, eu tenho que fechar o meu arquivo. E para fechar o meu arquivo, eu uso o comando... Close. O okay? comando close ele é importante porque, dependendo do compilador, se você não fecha o seu arquivo, você pode perder tudo que você escreveu nele. Para programas simples como esses, não é, é, não é um grande problema. Mas se você tiver um, um cálculo que vai rodar por horas ou até dias ou então semanas, e você no final perder tudo porque você esqueceu de fechar o seu arquivo você vai querer se enforcar num pé de moranguinho. Tá? Então, sempre fecha o arquivo de vocês ao final. Okay? Vamos ver o que, que acontece aqui no Online GDB quando a gente roda esse programa. Então, eu rodo meu programa. E nota que aqui ele abriu o arquivo data.txt Está aqui o meu programa principal, o main.f95. Eu falei para ele, eu falei para ele abrir o arquivo data.txt, o estado desse arquivo é novo, OK? E tá aqui o meu arquivo. Precisando, eu posso sempre eu posso sempre baixar o meu arquivo. eu posso sempre baixar o meu arquivo. É... Por que, que ele está me dizendo que... que eu vou sair do site, eu não sei, mas não era para acontecer isso. De qualquer modo, na pior das hipóteses, né, você copia e cola para algum arquivo, se for o caso. Tá? Então, é... provavelmente está tá assim porque eu esqueci de salvar o meu programa principal antes de rodar. Então, vou até salvar esse cara aqui. Né? E agora vamos ver se... Pronto, agora sim. Tá? Então ele vai pegar e vai salvar o meu arquivo data.txt. É que ele já existe aqui no meu diretório, e aí o Linux bota esse parêntese um aqui. O que, que acontece se eu tentar rodar o meu programa de novo sem apagar esse arquivo data.txt? Acontece isso aqui. Deu erro, e aí ele vai dizer: olha, na linha 12, então linha 12 está aqui, essa é a linha 12, unidade igual a 10, erro, erro de, de execução em tempo, em tempo real do Fortran. Não se pode abrir o arquivo data.txt porque o arquivo existe. Se você quisesse sobrescrever tudo que tem no data.txt, você poderia mudar isso daqui para unknown. E aí, na hora, de você, na hora de você rodar o seu arquivo, rodar o seu programa, ele roda e está aqui o data.txt. Posso até deletar esse cara daqui. Deletar e rodar, ele, rodar o, o, o, o meu programa de novo. ele está ele lá o, o, o arquivo. Okay? Então, para escrever arquivos, o básico do básico do básico é isso. daí, okay? No próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente lê dados de arquivo.